Olá, consulentes! Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E hoje vamos trazer aqui uma mensagem para o signo de aquário. Já deixei aqui posicionados os tarôs que eu vou usar e o oráculo, tá bom? Deixa eu já dar uma afastada aqui para liberar espaço. Já para iniciarmos a nossa leitura. Então, vamos lá. Vamos saber como está o momento de aquário e qual mensagem precisa ser transmitida nesse momento. A jornada. Vamos complementar com esse outro tarot, tarô do Amor. Deixa eu tirar aqui da luz, aí, e vamos complementar com esse outro tarot também. Aquário, sentimentos ruins de lidar não podem ser levados tão a sério, porque se tornam difíceis de eliminá-los. Quanto menos sério você for, mais fácil será para passar por esse sofrimento, por essa escuridão que você pode estar passando nesse momento. A carta da jornada traz esse insight de que tudo realmente passa. E depois, até os momentos de dor, a gente vê o lado bom para dar boas risadas. E é assim, buscando seu bem-estar no meio desse caos, que a roda vai girar trazendo mudanças positivas. E um movimento transformador nessa energia de tristeza, de dor, de coração machucado, com toda essa situação que você está passando, de modo que você sinta alívio, conforto e paz. E sabe essa sensação de o céu fechou para mim, não tem jeito mais, meu coração está ferido. Eu não vou aguentar tudo isso. Vai se dissolver. Porque a chuva está passando. E a alegria chegando. E quando as lágrimas começam a secar. Que você vai enxergando melhor. Que o que aconteceu. Não foi de todo mal. E para alguns aqui. Depois, haverá agradecimento por essa parte que deu errado, porque contribuiu e te preparou para a parte certa que está chegando. Deixe as águas rolarem, cuida da sua energia, do seu bem-estar, mesmo que seja por alguns minutos do seu dia, para que haja um alinhamento vibracional com que está por vir. E se o seu caso foi por luto, saiba que não existe separação. A conexão é eterna e pode surgir ideias, intuição, o impulso para você transformar a sua dor provisória em ajuda ao próximo, de modo que o bem traga a união e conforto para ambas partes. E vamos concluir com uma mensagem do oráculo.